Oi, eu sou o Botão, esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Olha lá, que saudades que eu estava de fazer essa abertura, meu caro Kevinho. Esse é o primeiro vídeo de 2021, sim, estamos de volta, né? Nossa última publicação, se não me falha a memória, foi em novembro, que a gente, por funções de agenda, depois eu peguei Covid, precisei ficar isolado, etc, não pude mais gravar. Enfim, estamos de volta aqui, começando o ano maravilhosamente, com muitas novidades, certo? Juliana Goulart, a lenda, a cobra viva, vai continuar cuidando das nossas redes sociais. E por aí nós vamos dar sequência aqui no canal Então se você gosta, acompanha a gente manda sugestão A temática do vídeo de hoje que o nosso querido Zerati vai ter que editar É análise de regressão Então nós vamos falar o que é uma análise de regressão E como que os normais podem usar isso na sua vida, beleza? Estou aqui com uma camisa que ganhei de presente de mim mesmo Prometendo que esse ano eu vou ser mais fit, certo? Então toque a vinheta para que a gente comece o vídeo e desenrole Pau! Um beijo para você, Zerati! Beleza, moçada. Como você já viu no título do vídeo, evidentemente eu falei na abertura, hoje nós vamos trabalhar com uma análise de regressão no Excel. Então vamos lá, Kevinho. O que é uma análise de regressão? O que é uma regressão? Voltar para trás regredir. Então eu acho que o melhor exemplo didático que a gente tem, você assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, O Regresso? Já, né? Aquele que toma porrada do urso lá, depois ele volta para a casinha dele para se vingar de todo mundo. Então, basicamente, moçada, uma análise de regressão para os normais é isso, né? É você olhar para trás, ver o que aconteceu, ou seja, regredir para fazer o quê? Para tentar ir para frente e tentar ter previsibilidade. E nesse meio do caminho, né, você entender como que as variáveis, elas se relacionam, tá? Então, isso, prático, né, direto, é uma análise de regressão. Se você entrar no Google, como eu estou aqui agora, certo? Obrigado, pochetinho. Você vai ver ali, ó, o oh, diabo. Em estatística, regressão é uma técnica que permite quantificar e inferir a relação de uma variável dependente, então presta atenção nisso, com variáveis independentes. Certo, Kevin? Lembra das aulas de matemática que a gente teve no cursinho, no colegial, sei lá onde, onde a gente tinha aqui o y era dado em função de X, lembra dessa coisa clássica? Lógico que a função de X pode ser diversas maneiras. É basicamente isso que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje com algumas considerações, tá bom? O Excel, ele concede né, diversas ferramentas estatísticas que estão Acopladas aí dentro da ferramenta. Só como é um negócio xarope, né? Não é todo mundo que usa, né? Ao contrário de uma soma, de uma média, de um PROC-V, blá blá blá. Isso não é, vamos dizer assim, uma ferramenta nativa. Então é um suplemento que você tem que habilitar. O que é particularmente maravilhoso, né? Já que o Excel, ele é um software extremamente popular, certo? Didático, acesso às pessoas, certo, Kevinho? E aí você, claro, né? Se você é uma pessoa normal como eu, não vai precisar ficar acionando alguns outros softwares softwares, Específicos de estatística Então tem muita coisa aqui dentro Bacana para se trabalhar E que vai atender você Que é um mundo na mole como eu Tá? Eu não vou falar por enquanto do exemplo Eu vou falar de onde ficam os suplementos Então se você observar aqui na guia arquivo Nós temos aqui embaixo Para você que nunca mexeu com isso É necessário habilitar Então o farei agora tá? Então nós temos aqui ó Arquivo, opções O Excel vai abrir esta telinha de opções Que tem muita configuração aqui A gente já trabalhou com várias coisas aqui dentro Nós vamos vir aqui na opção Ó, suplementos, tá vendo aqui, ó jovem? Beleza? E aqui, pessoal, vão ter diversos tipos de suplementos é, que podem ser habilitados. Tem um aqui, ó, suplementos que vem já no próprio Excel, que você pode lançar a mão. Então, se você clicar aqui naquilo que o Piracicabora adora de falar, né? Olha que maravilha. Você clica no IR, beleza? O Excel vai abrir quais são os suplementos disponíveis que estão aí acoplados na plataforma. OK? Neste primeiro momento, nós vamos trabalhar aqui, ó, com essa ferramenta de análise, né? Então você vai clicar aqui em ferramentas de análise e vai habilitar no OK. Então, você lê aqui embaixo, ó, ferramentas de análise, fornece ferramentas de análise de dados para análise estatística e de engenharia. Olha que coisa bacana. Se você clicar e der OK, automaticamente o Excel vai ficar rodando essa bolinha azul tá? E aí, que que essa da <risos> faz? Se você observar dentro da guia dados agora, ó, que é onde nós temos uma série de ferramentas de análise, vai ter aqui a opção ó, análise de dados, tá vendo ali Kevin? Se você clicar aqui na análise de dados, o Excel vai mostrar, olha que riqueza né, de informações, uma série de análises para você trabalhar. Um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, nós vamos fazer uma análise de regressão. Lembra do Leonardo DiCaprio voltando, né? Por quê? Na análise de regressão, como a gente viu na explicação do Google, tem a correlação das variáveis, né? Ou seja, você pega uma variável independente, com as variáveis dependentes lá, e aí vê como que é o nível de relação entre elas. O que tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não confundir, é que aqui também nós temos uma análise de correlação, que é um pouco mais Simples que a análise de regressão que a gente vai fazer que ele simplesmente correlaciona para ver se as variáveis elas têm Intensidade tá, não é o que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar aqui análise de regressão. Mas antes da gente colocar análise de regressão, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, né? A lógica do exemplo que eu trouxe para vocês. Isso aqui é um exemplo específico para uma determinada situação que você tem que pegar a lógica, né? De como eu rodei a regressão para daí aplicar no seu estudo de caso. Então, para você que está curioso já de como a gente aplica a ferramenta, você vai pular, não sei quantos minutos vai para frente, enquanto eu explico a natureza do nosso exemplo. Então, para você também que uh, é da parte agronômica, gosta do sistema de produção de cana, meu querido Kevin, ali nós temos um exemplo que eu quero saber o seguinte, né? Esses são dados reais, evidentemente eu não vou falar de quem é, mas são dados uh, reais aí que nós temos de produtividade de cana de açúcar para diferentes anos. Então, nós temos ali, primeiro ano teve uma produtividade de 101, segundo ano 87, Terceiro ano, 90 e assim por diante. Você sabe, meu jovem, o que é uma cultura semi-perene ou perene? Não, então eu vou te explicar brevemente, tá? Você tem determinadas culturas que você planta, trata, e colhe e o ciclo se acaba, aí você vai e planta de novo. Isso geralmente é uma cultura anual, soja, milho, algodão, blá blá, blá blá blá Beleza, e tem as culturas que você planta, colhe e ela rebrota de novo. Isso né, é uma cultura semi-perene ou perene, depois você procura, eu também não vou ficar enchendo o seu saco aqui. A cana de açúcar é assim, você vai lá, você planta ela, ela cresce, dá o primeiro corte, no segundo ano ela vai crescer de novo ou rebrotar, você vai lá e corta ela de novo. O que que acontece moçada? Mais ou menos isso acontece em várias coisas. Da natureza. Você concorda que quanto mais velho você vai ficando, menor é a sua produtividade? Você concorda comigo que é natural isso, meu jovem? Se você for mais velha, a produtividade é menor. Isso naturalmente acontece também com a cana-de-açúcar. Então ela pega um determinado ano, vem, né? Passa o ano a produtividade dela à medida que avança a idade, ela cai. Se você pegar uma unidade de produção, uma usina, um produtor, enfim, ele tem ali dentro da produção dele né, vários é, canaviais em diversos estágios de corte. Tá? Então, se você ponderar né, uma média ponderada de é, quanto diário eu tenho pela idade que esse canavial está, eu chego na idade média do canavial, que é o segundo parâmetro que nós temos ali. Então, qual que é a tendência? Né? Produtividade alta, a tendência é que eu tenha um canavial mais jovem, ou seja, uma idade média mais baixa, que é justamente o que nós estamos vendo aqui ó, na célula B1 e na célula C1. Eu tenho uma alta produtividade e uma idade média baixa. No ano 2, o que aconteceu nessa situação específica? A produtividade caiu. Só que o que aconteceu com a idade média? Ela aumentou. Ou seja, pela lógica, tá correto. Fica mais velho, diminui a produtividade. No ano 3, por sua vez, o que acontece? A idade média aumenta. E qual que seria a nossa expectativa? Que a produtividade caia. Só que o que aconteceu? A idade média subiu, a produtividade aumentou. Falou, opa, então tem alguma coisa aí que tá acontecendo. Se a gente seguir na linha de raciocínio, o ano 4 aqui, ó, e o ano 5, eles funcionam normal. Idade média sobe, produtividade Cai. E o ano 6, aqui por sua vez, né? O que, que aconteceu? A Idade Média caiu e a produtividade também. Ou seja, assim como o ano 2, tem alguma coisa que não está indo de acordo com essa relação. Então, o que foi pensado daí? Fala, bom, então, além da Idade Média, existem outros fatores, certo, Kevinho? Que influenciam na produção. Como? Você tem os fatores controláveis, como o manejo de plantas daninhas, como o manejo da adubação, como o manejo da puta que pariu que você quiser. E você tem os fatores incontroláveis. Você controla quanto chove no, seu, no mês na sua casa, meu jovem? Controla, né? A não sei que vocês esteja num sistema irrigado. Então tem esses fatores incontroláveis, que justamente né, é a questão da precipitação anual que nós temos ali ao lado. Então, se você observar, né, os dois anos que deu merda, né, que foi aqui o ano 3 e o ano 6, nós temos particularidades na questão da precipitação. Ou seja, aqui, ó, apesar da idade média ter aumentado, a produtividade também aumentou. Só que o que, que acontece? Choveu para... E o que, que acontece no ano 6? Apesar da idade média ter caído, ou seja, você está com um caravel mais jovem, a produtividade também caiu. O que, que provavelmente tem acontecido? Choveu pouco, beleza? Então, claro, eu sou agrônomo, né? olhando pela técnica fica bem mais claro. Só que isso, moçada, é uma questão, né didaticamente, por questão de assimilação, eu consigo chegar numa potencial conclusão. A ideia é o seguinte, como é que eu faço para medir isso e realmente constatar, do ponto de vista estatístico, que essa percepção que eu estou tendo Está correta. É justamente por uma análise de regressão que a gente vai fazer e depois tentando achar uma previsão. Então, depois desse lenga-lenga, né? Você que não entendeu bolhufas ou pulou o vídeo até aqui, agora sim nós vamos começar a parte técnica de como aplicar a ferramenta de regressão. Habilitada a ferramenta ali, nós não vamos ter que é, selecionar nesse primeiro momento absolutamente nada. Nós só vamos... Eu entrei em dados, análise de dados, estou aqui naquela telinha para vocês. E vou entrar aqui, ó. Análise de regressão, né? Leonardo DiCaprio e o Ursinho. Ok, o Excel ele vai abrir esta ferramenta aqui. Tem muita coisa aqui dentro, boa parte delas eu não sei para que, que serve, mas então nós vamos mostrar o que, que você, normal como eu, vai utilizar desse recurso. Basicamente, nós temos duas informações de maior importância aí, que é justamente o intervalo Y de entrada e o intervalo X de entrada. Mas você fala, que merda que é o Y de entrada? Que merda que é o x de entrada, meu caro quer é Aí que você tem que lembrar das aulas de estatística que você teve em algum momento da sua vida. Lembra que y, ou seja, o resultado, a variável dependente, ele é dado por uma função de x. Ou seja, você tem que falar que o resultado, que é o y, é dependente aqui do x. Tá? ou dos x. Quem ali na nossa análise olhando ali é a minha variável y de entrada, é o meu resultado, né? É aquela variável dependente, né? É quem né, é, é o resultado da cagada da bonança, sei lá, eu é justamente a produtividade, aquilo que é a minha medição final. Então, eu vou vir aqui ó, selecionar este conjunto e selecionar aonde estão dispostas as minhas informações. Ah, botão, mas precisa selecionar o rótulo? Segura aí, meu amigo, que daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Neste momento, eu estou selecionando o rótulo. Beleza, ok. Intervalo X de entrada, quem que eu vou selecionar? Bom, você vai selecionar todas as variáveis eventualmente que você tenha na sua análise, ou seja, nesse momento. Eu estou trabalhando com duas. Ah, botão. Mas se eu tivesse uma, se eu selecionasse só uma. Se eu tivesse dez, vai selecionar as 10. Então essa análise de regressão, ela meio que vai medir a intensidade, né, e como esses parâmetros eles se relacionam. Então no nosso caso aqui, ó, quem são as variáveis independentes, né, aquilo que vai influenciar na minha variável dependente da minha produtividade, a idade média do canavial e a precipitação. Beleza? Então note, primeiro eu selecionei quem é cuspido. O resultado, quem sai, que é o Y, e aqui quem faz a coisa acontecer, que é a idade média e a precipitação. Ah, mas e os outros fatores, Botão? Os outros fatores não estão aí, né? Podia ter manejo, podia ter dose, só que a gente não colocou, não tem esses dados, por exemplo. Quero ver se tem relação nessa mesma. Além disso, o que você, no arroz com feijão, vai precisar saber dessas opções aqui. ó Tá vendo aqui que tem a opção rótulos, Kevinho? O que, que é a opção rótulos? Ele vai, se você ticar nela, ele vai falar pro Excel, ó, a hora que o botão selecionou as bases de dados aqui, a primeira linha é o rótulo. Então não me considera isso dentro da análise, simplesmente considera para fins didáticos, né? A hora de identificar na análise, você vai falar que é a idade média do canavial, a precipitação, a produtividade e assim por diante, ok? Então o que, que nós vamos fazer aqui, ó? Vou ticar rótulos. E por fim, só mais uma coisa que a gente tem que ver, né? Eu tenho resíduos, tenho probabilidade normal, tem o constante zero, para que serve? Não sei. Procure um estatístico, uma pessoa que manja dos Paranauê aí, porque... Acho que aqui já começa a entrar num grau de discussão que realmente, se você sabe, você não está assistindo esse vídeo. Pois bem, intervalo de saída, aonde você quer cuspir a sua análise. Então você pode cuspir ela numa nova planilha, ou seja, numa nova abinha aqui, como queiram, ou você pode cuspir num determinado intervalo de saída dentro da própria planilha. Eu né, vou soltar esta análise aqui na célula A11 simplesmente por questões didáticas para ficar tudo dentro de uma mesma tela. Mas você solta aonde você quiser, afinal a análise é sua. Olha que eu dou um enter e dou um ok, Kevinho. Pronto. O Excel rodou a análise estatística pra mim. Então tá pronto aí. Você pode agora interpretar. É a mesma reação que eu também tenho. Fala assim, a primeira vez que eu vi, que merda é essa, né, cara? Porque não é um negócio nada didático, né, infelizmente tá com os termos técnicos adequados da estatística eu não estou falando com Excel é uma bosta estou falando que as questões estatísticas não são coisas né como eu posso dizer familiares para o público comum então eu vou ensinar para vocês aqui vou ensinar não né vou compartilhar um pouco conhecimento aqui que eu tenho que pelo menos eu uso das variáveis que você deve prestar atenção quando você roda uma análise estatística tá então de toda esta merda que está aqui na tela para vocês o que que mais importa na minha visão tem dois pontos que mais importa primeiro é esse daqui ó o R quadrado. Você sabe o que, que é o R quadrado, meu jovem Kevin, que eu vou até só tirar um pouco aqui das, da, das casas decimais para ficar melhor. Você sabe o que, que é o R quadrado numa relação estatística? O R quadrado é como se fosse o índice de confiança da sua relação. E ele vai de 0 a 1 um, ou de 0 a 100% como que Então, assim, quanto mais próximo do 1, um, mais confiável é a sua relação. Quanto mais próximo do zero, é uma merda e não serve para nada, não tem correlação. Na verdade, não serve para nada, não tem correlação. Ou seja, mostra que aquilo ali que você está vendo, uma coisa, não necessariamente se correlaciona com a outra. Então o que, que eu tô falando, Kevinho? Que nessa análise estatística que eu gerei, gerou uma relação. O Excel, né, por meio da ferramenta estatística, conseguiu identificar uma relação que ela tem 97% de confiança. Ou seja, olhando esta análise aqui, eu posso afirmar que esta produtividade obtida aqui ao longo dos anos, a idade média do canavial e a precipitação, elas justificaram 97% dos fatores. Os outros 3%, manejo, adubação, planta daninha, blá, blá, blá, Estão nesses 3%. Ou seja, você pode ter feito um outro monte de coisa lá no seu canavial. Mas o que aconteceu é que, dentro desta relação, 97% foi explicado simplesmente por idade média e precipitação. Então, assim, sempre quando você pegar uma análise estatística, a primeira coisa que você vai bater o olho é r quadrado. Se o r quadrado for bom, aí o que for bom, né? Depende da área, vai falar o que é bom, né? Se o r quadrado for algo muito bom, como 97% ou 0,97 é, Aí você já tem um primeiro indício. Outra coisa que você deve analisar quando a gente vai olhar é este valor P. O que, que quer dizer o valor P? Que eu vou colocar aqui de novo em percentual apenas para ficar mais didático. O valor P é algo semelhante à possibilidade de erro, a significância do erro para cada uma das variáveis ali. Então, o que, que eu estou falando? Cara, essa relação ela tem uma certa confiança, e o erro de cada uma das variáveis aqui, o valor é esse, ou seja, eu posso estar falando que a idade média do canavial está fazendo cagada? Posso, tá, mas qual que é a probabilidade de erro? 0,7%, ou seja, lembra lá, são estatisticamente, isso é estatisticamente significativo, uma análise de 1%, Tá? Ou seja, essa foi uma relação que a gente conseguiu identificar aí que tem relação entre essas variáveis. Beleza? Então, olha que legal. Primeira coisa que você vai pegar numa análise de regressão e interpretar é isso. Agora tá bom, botão. Falei que o R quadrado tá bacana, o valor P tá legal. Mas a gente está numa análise de regressão. Lembra do Leonardo DiCaprio e do Ursinho. O que, que o Leonardo DiCaprio faz? Ele volta, né? E a gente tá voltando no tempo pra fazer o quê? Pra ver o que, que nós vamos fazer no futuro. Tudo bem que nós não vamos matar ninguém. Ele matou, mas tudo bem. O que, que eu tô falando? Com base nessa relação que você estabeleceu ali, como é que eu faço para prever o que, que vai acontecer? Como é que eu tiro essa informação? Né? Então, para você agora, meu caro mortal, nós vamos aprender como é que a gente extrai as informações dali para fazer as análises. Então, subindo aqui um pouquinho, o que, que eu vou fazer? Né? O meu modelo está falando o seguinte, olha, a produtividade ela se dá em função da idade média e da precipitação. Mas como é que eu faço para modelar isso? Então, o que, que nós vamos fazer? Ó? Igual, vou pegar aqui a... Deixa eu escrever aqui em cima para facilitar, ó. estimativa de produtividade, ou Kevinho, dado em toneladas por hectare, beleza? Tá aqui a estimativa. Como é que eu faço para estimar a partir, da minha, a partir da, minha, da minha análise estatística, ali, análise de regressão? Eu vou falar o seguinte, bom, esse aqui é o meu coeficiente padrão, né? interseção, aquela parte que vai ficar fixa na relação. O que, que é esse coeficiente? Sabe quando você pega aqueles exemplos clássicos de livro de cursinho? y é igual a x mais b, então você sempre tem o b que é a merda da constante. A constante no nosso caso aí ó é a interseção, ou seja, o coeficiente. Então o 117 sempre vai estar ali nesta relação. Vou fixar esse 117, né, ou a referência da célula B27. Mas lembra lá ó, y é igual a x mais b, certo? Então, o B está ali. Só inverti ele e coloquei ele na frente. O que, que é o Ax? É que você vai ter um determinado valor multiplicando X. Então, quem que é esse determinado valor? Ó? É a idade média do canavial, beleza? O coeficiente dela multiplicado pela... Isso aqui é a idade média do canavial? Pelo valor da idade média do canavial da previsão deste ano. A idade média do canavial a gente já colocou. Mais o coeficiente da precipitação fixado vezes a minha precipitação. Tá entendendo o que eu fiz? O Y. Ah, mas cadê o Y? O Y é o resultado desta fórmula aí, dessa merda. Vai ser o quê? O B27 mais... O coeficiente da idade média vezes a idade média que eu tenho ali, mais o coeficiente da precipitação vezes a precipitação. A hora que eu der um enter, ô meu caro Kevin, se este valor não der próximo a 101 toneladas por hectare, lógico que eu sei que vai dar, porque a gente já gravou, eu já fiz essa merda, mas eu rasparia a barba. Porque se não der, tudo isso que eu falei, você pode jogar no lixo. Então, na hora que eu dou um o enter, olha lá que legal, 101,74. Ai, botão, mas não foi exato. Mas lógico que não foi exato, né, criatura? O negócio não é 97 e 7? Ou seja, você tem uma pequena margem de erro Então quando a gente pegar e arrastar isso aqui para as demais células Olha lá, olha lá que legal Então veja lá, ó. Ano 1, 102. Ano 2, 87, aparentemente bateu. Ano 3, ó, a nossa relação 92. Ano 4, 82, deu 85. Então veja que os números eles, são relativamente próximos, ou seja, consegui pela nossa análise de regressão modelar aí a produtividade em função da idade média e da precipitação. Para que, que serve isso? criatura. Você chegar ao seguinte e falar, bom, nós estamos entrando agora no próximo ano, né? Quanto será que vai ser a estimativa de produtividade? Eu não sei. Então a gente pode usar o nosso modelo a favor, né? Se você vir aqui e falar, não, esse ano eu renovei um pouco mais de canavial. A minha idade média foi de 3,58, ela foi para 3,30 tá? Então, primeira informação que nós temos ali. comentar aqui. Foi para 3,30. Ah, Aí quanto que vai chover esse ano? Cara, eu não sei quanto que vai chover esse ano, né? Então, o que que eu vou fazer? Ah, vou assumir a título de planejamento inicial, só para eu não ficar a cegas, eu vou assumir a média dos últimos anos. Quanto que deu de média dos últimos anos? 1.355. Então, vamos supor que esse ano aqui, Kevin, vai chover 1.355. Se o meu modelo estiver relativamente correto, de acordo com essas premissas que eu coloquei, a produtividade estimada para este é de 89 toneladas de cana por hectare. Então você pode utilizar isso no seu planejamento para ajudar na sua tomada de decisão. É evidente, tal tá, querido, fecha aqui para mim. É evidente que você não vai pegar esta relação, né, e assumir como um veredito para a sua situação. Porque cada área, cada situação de produção ela tem uma determinada característica. Então, para que a sua relação seja bem definida, é evidente que você tem que entrar com os seus dados, procurar entender aí como que as suas informações elas se relacionam. Pelo amor de Deus, não me vai catar isso aqui e falar assim, olha, com dois parâmetros vamos conseguir estimar a produtividade de cana no Brasil, né? que o botão matou. Não, não estou falando isso. Beleza? Aliás, existem trabalhos muito mais refinados, etc. O que eu quero mostrar aqui é que uma análise de regressão, às vezes, pode te auxiliar muito tá bom? Inclusive moçada nessa questão de planejamento só para a gente é, matar, né? Olha que legal só visualmente, ó, eu vou colocar como é que essas duas informações elas ficam no gráfico, né? Para visualmente você ver que é, foi uma Olha lá, olha que legal, foi uma estimativa muito próxima do que aconteceu. Então, consegui justificar aí essa produtividade. Uma outra coisa legal que dá para fazer, moçada, é, como eu disse, você usar isso como ferramenta de gestão. Ah, mas e se não chover 1.355? Se chover 800, chover 900, chover 1.000? E se o meu canavial eu não conseguir implantar um ritmo de renovação nele e a idade média não for 3.3, for 3.4, 3.2, enfim, o que você quiser. Então, aqui do lado, você pode rodar uma tabelinha de dados. Deixa eu jogar aqui. Para facilitar, ó, vamos supor que eu vou rodar um cenário aqui de 3, 3.1, 3.2, até um valor fictício aí de, sei lá, 4.2. E aqui em cima eu vou colocar possíveis quantidades de chuva durante o ano, sei lá, 800, 900 e assim por diante. Beleza? Ou seja, um baita de um chute do cacete, meu caro Kevin. Então o que, que eu tenho ali? Ó? Diferentes cenários de chuva e idade média. Eu quero estimar qual que seria a minha produtividade diante desses diferentes cenários. Então eu vou utilizar um recurso aqui que se chama tabela de dados. Para você que acompanha o canal já viu que eu utilizo ela um milhão de vezes. né? Se você efetivamente não sabe trabalhar com ela na prática, a gente tem um vídeo, acho que um dos primeiros vídeos do canal que Mostra ela, tá? Então eu vou fazer relativamente mais rápido, tá? Vou selecionar a minha unidade de análise, clicar em dados, teste de hipóteses, tabela de dados. A minha célula que eu vou variar essa aqui, mentira, eu entrei errado. Dados, teste de hipóteses, tabela de dados, né? Célula de entrada de linha é a precipitação, está aqui. Célula de entrada de coluna é a idade média do canavial, ela está aqui. Ok? E vou dar aqui um ok novamente. Olha lá que bacana, Kevinho. O que, que o Excel está né, me falando? Fala ó, botão, o negócio é o seguinte. Se chover 1.100 milímetros e você deixar o seu canavial ficar mais velho a ponto de chegar no 3.8, a produtividade estimada vai ser de 79% toneladas por hectare. E aí cada número desse, desse cruzamento é justamente a maneira com que você tem que interpretar essa informação. Ficou claro? Então moçada, é para isso que serve uma análise de regressão. Você pode ver que eu não falei no detalhe né, cada um dos parâmetros, até porque sinceramente eu não sei, mas o arrozinho com feijão ali a gente consegue trabalhar. Se você efetivamente quiser né, se detalhar né, e saber, uma vez eu já estudei isso, mas evidentemente você não usa, você esquece, né? O grau de liberdade, soma dos quadrados, o próprio erro padrão ali, você dá uma lida, procura na internet, procura um profissional aí de estatística que ele vai ajudar você a compreender ali. Então o vídeo de hoje era isso. Foi um vídeo relativamente pesado, né? Algo um pouco mais robusto. Mas eu espero sinceramente, né, que vocês tenham criado uma certa sua familiaridade com a análise estatística. Vê que não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, você entender ali como eu coloquei o superficial já dá para você inferir algumas coisas. E espero sinceramente que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, beleza? Então, se você gostou do vídeo, aquela parte de YouTube xarope, né? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve, assina o negócio do sininho lá, para que você receba as novidades. É lógico que nem tudo que eu vou mandar para vocês vai ser novidade, mas um conteúdo que dá para aproveitar, sempre tem. Agora, se você já entrou várias vezes no canal, né, não gosta do meu jeito, não gosta do vídeo, não gosta da gente, fica à vontade para entrar em outros canais que lhe agradam. Certo, Kevin? Então é isso aí, pessoal. Eu tô muito feliz esse ano. Muita coisa nós vamos fazer aqui. Fiquem à vontade para chamar a gente nos comentários, lá no Instagram também, arroba botão Excel, que ajuda, faz a organização. Deixa sugestões de temas, porque é um saco, né? A participação de vocês aí enviando possíveis temáticas a serem discutidas é fundamental, tá bom? Então é isso aí, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem. Tchau! Então, você chega aqui em 2021 animado, primeira gravação, aí você vai ver a plaquinha aqui, dá uma olhada no botão do Excel que os caras me colocam. É assim que escreve Excel? Que credibilidade que eu ter lá os caras, velho! Agora vai ficar assim também, não é possível, rapaz! Ah... Juliana, volta pelo amor de Deus. Obrigado. É.